Como funciona o L1? Minha esposa pode trabalhar? Aí, ó. <risos> é, os homens colocando as esposas pra trabalhar agora. Tá ah, bacana, eu acho bacana isso. Eu acho que... É, eu sempre tive essa visão, né? Eu gosto muito dessa história de direitos iguais e deveres iguais também. Eu acho que a família, ela cresce muito quando os dois se completam e se suportam né às vezes poxa mas eu é, eu não consigo o homem ou a mulher não consegue trabalhar porque tem uma série de outras responsabilidades seja dentro de casa seja com filhos ou seja com, com o que for bacana o outro vai lá rala mas assim eu acho que é, é sempre legal esse equilíbrio e eu, eu brinco muito com isso com as pessoas então vamos lá é, como funciona o L1? O L1 é a transferência do sócio, gerente, gestor, administrador da empresa brasileira ou de outro país para subsidiária ou coligada americana, né? ou filial. Mas eu não gosto muito da filial, da figura da filial é, de uma empresa brasileira nos Estados Unidos por questões tributárias. Então, Mas também poderia ser uma eventual filial quando você faz a transferência desta pessoa essa pessoa necessariamente precisa ter um cargo gerencial um cargo diretivo um cargo de, de, de liderança não adianta você transferir é, o sócio gerente gestor ou administrador dessa empresa é, para um cargo de, de faz tudo ele não vai ser aprovado esse L1 não vai ser aprovado você precisa fazer um investimento você precisa que essa empresa esteja operante nos Estados Unidos precisa ter um número de funcionários já qualificados e já selecionados e já contratados para essa aplicação, e esse visto vai ter validade de um ano no primeiro ano, depois você prorroga, você estende ele por mais dois anos, possível por mais dois anos, e aí sucessivamente é, você vai fazendo algumas outras, alguns outros ajustes até a pessoa de repente pegar um green card aí. Eu tenho um vídeo falando bem detalhadamente sobre visto L1, quem quiser procura no canal aí, é, tem bastante, bastante informação aí. Tá? É, e sim, há o, o visto L2, que é dado para cônjuge e filhos, na verdade, lembrem, cônjuges não é é dependente, cônjuge é acompanhante e os filhos são os dependentes, é menores de 21, solteiros e não emancipados, né? É, sim, o cônjuge vai poder trabalhar normalmente aonde ela quiser, né? eu costumo dizer até que o visto L2 é mais divertido do que o L1 porque ele te dá uma gama de, de possibilidades de, de, de trabalho, de liberdade que o L1 muitas vezes acaba travando aí.